Tiago Aperta, quatro vezes campeão de Portugal, pista ao ar livre, qual é que foi a sensação de vencer agora em 2014? Foi uma sensação boa, como das outras vezes. Não foi um campeonato onde, onde estive ao meu melhor nível, mas, infelizmente, esta época tem sido bastante complicada, Tem me aparecido algumas lesões. No início desta semana tinha posto em causa a minha vinda à prova, por causa de um problema físico. Acabei por vir e não arriscar muito, mesmo assim consegui a vitória. Penso que, que foi foi ótimo, não ter pelo menos piorado e ter conseguido ganhar. Em termos gerais, esta época foi uma boa época? Sim, foi uma boa época que deixou-se um sabor a pouco, porque tinha preparado a minha época para esta altura, infelizmente nem sempre é possível prepararmos a época da melhor, da melhor forma, por problemas que nos aparecem. Uh, voltei a ter mais um problema que me condicionou uh, esta fase da época, que é uma fase crítica. Mas pronto, não, não consegui hoje. Pode ser que para a semana o meu problema físico consiga estar quem sabe a 100% e, e arriscar e conseguir fazer uma boa marca.